Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda começa agora o podcast Lucro Certo, um lugar para você que é pequeno e médio empresário não deixar de participar e de ouvir toda semana. Nós vamos trazer convidados aqui para inspirar você, falar sobre mentalidade de empresário, falar sobre negócios, falar sobre a parte jurídica, tributária, vamos falar de tudo aqui que verdadeiramente importa para o pequeno e médio empresário. E hoje eu estou aqui recebendo um amigo, mas grande amigo mesmo, e amigo ó, de longa data. Esse cara vai falar muito sobre mentalidade, uma mentalidade forte para ter lucro certo. Vai contar um pouco da história dele, tem uma trajetória que com certeza vai te inspirar e você vai poder é, olhar para a história dele e entender que o que parecia muitas vezes improvável se tornou provável né? e teve um grande resultado. E é disso que a gente vai falar aqui com Ligere, Ligieri. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Lucro Certo primeiro primeiro você tá abrindo aqui tá estreando Opa muito obrigado pela essa consideração viu e respeito que você tem por mim muito obrigado mesmo cara você sabe que eu gosto muito de você você é um querido parceiro nosso aqui e a tua história ela inspira muita gente é por isso que você tá aqui para inspirar muitas pessoas muito, muitos pequenos e médios empresários que vão passar a partir de agora nos assistir pelo YouTube e nos ouvir em todas as plataformas de áudio cara conta para nós um pouquinho da tua história Olha é grande hein 47 anos de idade <risos> tem um pouquinho de história né mas assim uma coisa que eu, eu falo né hoje hoje estou como subprefeito da cidade de São Paulo na região de Pirituba Jaraguá e Parque São Domingos para mim assim é uma realização tremenda cheguei no topo onde eu queria sempre quis trabalhar no serviço público podendo fazer a diferença para as pessoas mas até chegar aqui foi uma foi uma, uma trajetória que quase assim improvável. Eu, eu tava ontem mesmo conversando com um grupo de amigos policiais, e a gente comentando, um deles falou, você já parou pra pensar que você é o único policial militar do Brasil que já foi soldado, cabo, sargento da Polícia Militar, vereador da cidade de São Paulo e subprefeito de São Paulo? Aí caiu a minha ficha, eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso, né? E eu dormi pensando nisso, aliás, nem consegui dormir direito. Então, assim, é um, é um sonho que eu imaginei que eu ia ter, né? Eu sempre fui um cara positivo inclusive depois que eu te conheci em 1999, parece uma coisa meio estranha, mas depois de 99 quando eu te conheci, eu comecei a ver que quando a gente tem pensamentos, né, sentimentos e ações, a gente gera resultados positivos. Geralmente as pessoas não fazem isso na vida. né As pessoas elas desejam ter sucesso, mas elas não trabalham com algumas coisas que são importantes, umas ferramentas entre elas. Como eu formo o meu pensamento? Como que eu vou desenvolver? então ele. Tô muito feliz, Wilson. Obrigado por ter me convidado. Viu? Olha, olha que frase legal. Pensamento, sentimento e ação gera lucro certo. Mais ou menos isso, é isso? Ah, isso daí é verdade. Aí tem aquele, Eligieri, que olha para você hoje e fala assim, foi sorte, você deu sorte, né? Muita coisa aconteceu para você dar sorte na vida. Conta um pouquinho dessa sorte lá atrás, quando você chegou a morar na rua, que essa é a parte que ninguém sabe. né? Mas tem uma trajetória aí que não foi fácil. Teve muitos desafios, né? Olha, é, o pessoal, né? Tem algumas frases que eu adoro repetir para os meus alunos, para os meus amigos, né? Todo mundo fala assim, ah, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? <risos> é uma coisa legal, né? É, a sorte é quando você acorda cedo, você faz um planejamento, monta uma estratégia, trabalha com uma expectativa dentro de uma realidade e aí você vai trabalhando tudo de um pouquinho, né? E eu falo, não adianta você ter força de vontade de acordar todo dia cedo para trabalhar, porque também só trabalhar não dá certo. Mostra para mim um trabalhador que está rico, que está bem sucedido. Difícil, né? Mas quando você pega uma pessoa que tem um pensamento, uma ideia que está é, bem claro o que ele quer da vida dele, né fica muito mais fácil. O livro que você, que você escreveu, O Lucro Certo, foi interessante porque quem me entregou ele foi uma amiga minha que me presenteou com ele. Falei, olha, o Sullivan fez um livro e tudo mais, estou te presenteando. E eu peguei e estava até com o seu autógrafo. E aí foi que eu falei, eu falei pô, eu conheço, eu conheço o Sullivan. Ah, você conhece de onde? Eu falei, olha, se eu te falar de onde conheço, você vai falar que é mentira. Aí a começou história a é conversa. Longa. E aí foi que eu conheci um amigo seu, o Anselmo. Perfeito. <risos> olha como o mundo é pequeno, o né? O mundo é pequeno. Na casa de é uma pessoa que eu jamais imaginava que te conhecia, me entregando um livro... E aí, eu falei, caramba, aí eu li o livro, falei, poxa, é o que eu penso. Assim, esse seu livro, é, não fazendo propaganda dele, mas que não é esse objetivo. Não, fazendo também, a é propaganda dele, lucro certo. É, pode fazer? <risos> tá feito. E assim, é assim, é a maneira como você tem que pensar para ter resultados positivos. Perfeito. Mas só pensar, não, é pensar e agir, né? Pensamento, sentimento, ação. Isso, vai gerar resultados positivos, né? Lucro certo. Tá Perfeito. Viu? E aí me conta, Ligieri, você começou, você tem uma história aí que você morou, morou no orfanato, morou. como é que foi isso? Conta pra gente. É, muita gente vê hoje os meus resultados positivos com 47 anos de idade e as pessoas realmente falam o que você falou aí antes. Ah, você teve sorte, né? É, dá vontade de assim, explodir a pessoa, de coração, é, dá vontade de explodir, porque explodir, é muita... Explodir a pessoa com todo amor e carinho, né? Todo amor e carinho, vai <risos> explodir, né? Porque você fala assim, cara, eu tenho uma trajetória de vida que eu caí milhares de vezes, mas consegui levantar mais uma vez, né? Eu sempre caía, levantava, caía e levantava. Quando, quando eu me dou, assim, como de conta, quando eu era criança, eu tinha sete, oito anos de idade, meu pai estava falando tchau para minha mãe, pegou as coisas e foi embora e vi minha mãe chorar. A partir daquele momento, minha mãe virou uma pessoa alcoólatra. Alcoólatra, né? Então, ela virou alcoólatra, morreu alcoólatra depois de muitos anos, há três anos atrás. E assim, Então, eu vivi num lar onde minha mãe era alcoólatra, não tinha família, eu era desestruturado, e toda vez a minha mãe, como não pagava aluguel porque não tinha dinheiro, a gente mudava de pensão em pensão. Naquela época não tinha comunidade, favela, barraco, não. Era pensão. Então, a minha vida inteira, desde os 7 anos de idade até meus 22, eu sempre morei em pensão. Eu tenho 47. Então, para mim, assim, como eu tinha que mudar de casa, de pensão, eu mudava de escola. Então, muitas vezes acabava não indo para a escola. Tanto é que na quinta série eu parei de estudar. Tudo isso aqui em São Paulo? Só no município de São Paulo. Só no, né? município, no município de São, São, São Paulo. Paulo. Sempre morei aqui, né? Sou paulistano raiz mesmo, né? Aquele paulistano mesmo, com amor e carinho e assim que aconteceu minha vida sempre foi desse jeito eu sempre morava de um lado para o outro ia para as escolas e acabava desistindo repetia a segunda a terceira a quarta a quinta e foi indo né porque eu não ia para a escola não tinha como e minha mãe ela bebia de madrugada aí acordava duas três da tarde ou seja eu não tinha nenhum estímulo para poder estudar eu meus irmãos eu meu irmão e minha irmã naquela época nós éramos em três e aí né, nessa época aí minha avó, que também não que era por parte de pai ela não gostava muito da família, tinha um probleminha mesmo aí. Ela foi lá e colocou a gente tudo no colégio interno, né? Eu e minha irmã. E pegou meu irmão menorzinho, que era pequenininho, para cuidar. E aí foi, meu. Morei no colégio interno, depois eu fugi do colégio interno, fui a Febem. Por que parar na Febem? Porque como não tinha sistema Google nem internet naquela época, as pessoas não conseguiam se comunicar, né? Hoje em dia o pessoal é... área é, é, Vamos falar assim, fase tecnológica, né? Tudo, tudo na internet, claro que não tinha, né? Na nossa idade, na, nem na sua, né? Porque você na, tem a mesma na, idade que eu. Fale da sua. É, na sua idade também. Então, fala da sua. Então... O, o, o, o Natan já humilhou a gente aqui no início, né? O Ligieri estava falando aqui, pô, te conheço desde 99. Aí o Natan vira e fala assim, é... O ano que eu nasci, é bullying um comentário se, desse, é ou não de é, acordo o com Ligério? É bullying, é bullying. processar ele. <risos> processar. E aí, o que aconteceu? Eu, eu fugi do colégio interno, não tinha a polícia me parou, viu que era uma criança, e falou assim, onde você mora? Não sabia, tudo mais. Não, me colocaram onde? Na bem Fiquei lá uns mesinhos, lá depois voltei, me localizaram, acharam que eu tinha morrido, me localizaram, voltei para onde? Para o colégio interno. O colégio interno não era muito bom, tá? Você falar para você que era mil maravilhas para uma criança, não é. Hoje em dia eu entendo que aquele lugar era o melhor lugar que tinha. E o colégio, era o melhor lugar possível naquele momento, naquela circunstância. É, as né? ferramentas que eu tinha era aquela, né? Era o que tinha. Então hoje em dia eu analiso isso e falo, poxa, eu tinha que ter valorizado. Hoje em dia eu valorizo ter passado por ali, né? Que é o Instituto Cristóvão Colombo, fica no Ipiranga, aqui em São Paulo. E lá, lá o pessoal dava comida, almoço, janta, o pessoal tratava bem não posso nem reclamar, né? Ao contrário, tem que agradecer, né? Tem que agradecer muito. E aí quando eu voltei, pro colégio interno, continua morando lá. Depois minha avó me tirou, eu já tava já mais ou menos com uns 10, 11 anos. Então eu comecei a me desenvolver, mas sempre daquele jeito, né? Totalmente desestruturado. Então essa daí foi a minha fase de criança e adolescente, até os 12 anos. Depois eu peguei e falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa na vida, o que eu vou fazer? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, desestruturado, meu irmão foi para as drogas né? Olha que é foda, velho, é foda. P Desculpa, pode falar foda? Pode? Já foi. Já foi, né? Já Desculpa. Era. É que a gente lembra, assim dói, né, cara? Tem coisas na vida que só um palavrão explica, cara. É, porque não, não tem como. E aí o que aconteceu? Aí, daí, quando eu saí do colégio interno, eu falei, pô, vou fazer o quê? Comecei a estudar. Só que daquele jeito. Aos 15 anos, 14 para 15, eu conheci a associação que hoje é a Oraltos do Evangelho, né? Antiga TFP. Lá eu comecei a frequentar. Então, foi, foi, foi uma coisa legal. E antes, até falar, né, que eu, que eu não estava não lembrando aqui, ó. Antes de ir para o do Evangelho, poxa, eu trabalhei entregando pizza, entregando lanche na Paulista. E pior de tudo que na Paulista para entregar lanche era foda, porque nós trabalhávamos com macacão laranja, cara. Então, de qualquer lugar do planeta Terra, você via aquele macacãozinho, aquela pessoa... Laranja, laranja no meio da Paulista. Paulista. E a mulherada tudo bem vestida, né, tudo bonita. E eu com aquele macacão laranja eu me sentia... Olha, não vou nem falar o que eu me sentia, mas era muito foda, velho. Muito foda, assim, é pra chorar mesmo. E eu falava, cara, eu preciso tirar esse macacão. E eu ficava pensando, mas a gente um macacão do que entregar o lanche, né? Então eu já passei por muita coisa nessa vida. Peguei também é, bolinha, gandula, né? Naquele, naquele clube que fica na Indianópolis, é... Sírio libanês. Sírio libanês, sírio libanês. É de esquina, bonitão. Já trabalhei lá também pegando. Era gandula, né, meu? E lá ganhava um dinheirinho, viu, cara? Nossa, eu ficava gostava de trabalhar, porque lá o pessoal. E não tinha macacão laranja, né? Não tinha. Lá, lá você trabalhava de shortinhos, e tênis, <risos> entendeu? É, meu, já fiz muita coisa. Trabalhei também, ó, vou falar pra você, quando eu saí do, do Arautos do Evangelho, que é a antiga TFP, que aquilo lá me ensinou muita coisa, eu tenho que agradecer, que lá me deu um, lá me deu um norte de valores, de princípios, que eu não, não posso esquecer. É, saí de lá. Fui trabalhar com cachorro. Na época, pet shop nem existia no Brasil. Ninguém Tosa. nem sabia o que era isso. Então tinha hotelzinho da Zizi, fui lá trabalhar, não existe mais. Né? Acredito que não exista mais. Trabalhei, sabe do que eu trabalhei? Ela me pagava para dormir. Então tinha um colchão. Ela me falava assim, ó, eu te pago para você dormir. E os cachorros dormiam tudo junto comigo. Como eu sempre amei cachorro... Né? Cachorro sempre também, um cachorro, gato, um animal. Você era, era pago pra dormir com os cachorros, na verdade, para cuidar do cachorro à noite. É, eu era pra, pra cuidar do cachorro, mas eu dormia. Então eu deitava no colchão, colchão de casal, os cachorros brum pra cima. Então os cachorros não latem, porque quando você coloca uma pessoa pra dormir junto, o cachorro não late, né? Não late. Mesmo que ele tá longe da família dele, não late. Ele tá, tá vendo um ser humano lá. Legal, né? É uma coisa de ser Inter interessante né? isso. Trabalhei nesse outro asienda mais ou menos um ano e meio, foi muito top, aquilo lá me ajudou. E aí eu falei, poxa, eu sempre quis ser policial militar. Né? E pra minha estrutura, naquela época lá, poxa, ser policial militar era acima, top Isso da bagaça. Isso aí você tava com quantos anos, Ligieri? 17, ah, 18? Do cachorro? Do cachorro? É, do cachorro. Ah, já uns 17, 16, 17. 16, 17. É. Que aí você veio à vontade de ser policial militar. Isso. Mas só que assim, não, minha vontade desde criança, né? Era antes. Eu sempre via a polícia, via o bombeiro. E, e durante quando eu saí, eu trabalhava em vários lugares, mas também fazia coisas de louco, né, cara? Todo mundo fala assim, ah, você teve sorte, né? Vocês não sabem o que eu já fiz na vida, né? É... <risos> É foda, né? Eu não tinha foco, eu fazia o que dava dinheiro imediato, né? E aí vem aquela parte do lucro certo, né? Você tem foco, você desenvolve... Você quer ver uma coisa? Você está falando uma coisa interessante aí, que é uma das coisas que eu sempre falo para muitos empreendedores, pequenos e médios empresários. Muitas vezes o cara está falando de visão e de missão. Não estou dizendo que visão e missão não, não, não são importantes, nada disso. Só que olha o olha que você que falou aí. Eu não tinha foco. Naquele momento eu tinha que fazer o que dava dinheiro imediato. Ah, Na verdade você tinha um foco, que era fazer dinheiro imediato. Né? Ou seja, o que eu sempre digo é o seguinte, é muito ruim e muito terrível quanto tanto o ser humano quanto o negócio, ele entra no módulo de sobrevivência. Porque você estava no módulo de sobrevivência. Amigo, quando você está no modo sobrevivência, não dá, você esquece visão, você esquece missão, porque você tem conta para pagar e às vezes você tem que se alimentar. E esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, do pequeno e médio empresário. E de quem está começando a empreender também. Às vezes o cara fica ouvindo várias filosofias de visão, missão, visão, missão do negócio e você tem a conta para pagar naquele dia. E é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que resolver. Então, assim, você tinha um foco, sim, que era gerar o dinheiro imediato. Era isso que importava. É ou não é? Então, olha muito para isso. A questão da sobrevivência é uma coisa. Visão e missão é outra história. É outro momento. E aí... Eu, eu trabalhava de um jeito assim, o que vinha dava, o que dava lucro, eu ia e trabalhava. E eu comecei também a trabalhar também com danceteria. Então eu distribuía panfleto na porta das escolas, né? Na escola, né? Não tinha Instagram, não tinha o Você era o YouTube. Você era o que chama hoje do, do promoter. Eu era o promotor. Era o promoter. Não, eu era faz Aí tudo. você já tinha melhorado, pô. Você já não, tinha não, saído não. do macacão laranja. Não, não, o macacão laranja eu já tava com promoter. Daí, aquilo, aquilo, aquilo, dá pra processar o cara. Porque aquilo ficou uma sequela da minha vida até hoje. <risos> Quando eu vejo a cor laranja, eu tô até trava. Porque não, era tudo laranja. E aí o que aconteceu? Eu, eu de noite, eu ia para uma balada, né? Eu ia para as baladas sexta e sábado, para poder lotar a balada. Então, o que acontecia? Eu pegava o panfleto, ia na porta de uma escola e distribuía panfleto. Então a balada, a balada era classe A. Então eu ia no Arco-diocesano, no Rosário. Ah, a balada é classe B. Não vou falar o nome dos classe B, senão os caras me processam. É cara... no colégio menorzinho. E a balada C, eu ia. No lugar onde só Aí. tinha o inferno, entendeu? Ah, vai no inferninho. Distribuía o panfleto, a pessoa pegava o panfletinho, que naquela época era panfleto, não era Instagram, né? Hoje, hoje nem São Paulo... Ó, quando eu comecei com treinamento, a nossa principal fonte de divulgação de treinamento era panfleto na rua. Então a gente entregava, a gente, eu pagava para uma molecada, tinha empresas de entrega de panfleto em São Paulo. A gente mandava confeccionar os panfletos, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sei muito bem o que você está falando e mandava entregar o panfleto Rodoviária do Tietê, Rodoviária da Barra Funda, Aeroporto de Congonhas, uh, todas as saídas de metrô e entradas de metrô da Avenida Paulista, todas ali, e nas principais, nos mais movimentados, Sé, São Bento. Então, assim, panfleto de São Paulo rolou muito, mas isso outros tempos. Hoje nem até proibido, você como subprefeito pode proibido, esclarecer isso para nós. Mas e aí? Aí você fazia o eu panfletinho. Um panfletinho. E aí que acontecia, a pessoa com o panfletinho tinha meu nome, que eu tinha que anotar, olha só, tinha que anotar com na caneta. Ligiera, ligiera, ligiera. Porque você ganhava depois? Quando ele apresentava esse panfleto na porta, eu ganhava uma comissão. Então tinha noite que eu faturava muito, tinha noite que eu faturava pouco, mas como eu sempre fui um bom panfleteiro focado, eu ganhava bastante. Então isso daí me deu um chance. E aí eu falei, poxa, essa vida aí é assim, uma hora você tinha dinheiro, uma hora você não tinha, ganhava bem, mas também gastava bem, porque era moleque, zoava. Aí eu falei, pô, meu, eu vou fazer alguma coisa na vida, eu vou estudar. Porque aí também tinha problema também da família, meu irmão entrou as drogas, tudo que eu... Porra, eu chegava em casa, é, um dia não tinha televisão. Chegava em, no outro dia em casa, não tinha minhas roupas. Chegava, então, ou seja, eu só passava por estresse. Tentava subir, tentava ganhar dinheiro, tentava subir na vida, aí... Ó, oh, só desgraça. E todo mundo em volta de você, quando você não tem uma visão de, de sucesso, uma visão de uma pessoa positiva, a gente infelizmente continua andando com os velhos amigos. Você quer mudar de vida, quer ter dinheiro, quer ter uma condição social melhor, só que você continua andando com as mesmas pessoas. E aí você te, tenta subir e todo mundo, não, vai devagar, tem vai um, Tem um neurocientista americano, Steve Spink, que ele diz o seguinte, quer mudar de vida, mude seus amigos. Então, observe o ciclo de relacionamento que você tem e que muitas vezes o ciclo de relacionamento que você tem, ele puxa exatamente para você permanecer onde você está. Muitas vezes o teu ciclo de relacionamento atual, ele pode ser uma âncora para que você permaneça exatamente onde você está. Então, se você quer mudar de vida, segundo esse neurocientista, mude o seu ciclo de relacionamento. Eu acho que isso faz muito sentido, porque nós somos frutos do meio. O meio vai influenciar de forma muito impactante. Então, é bem retrato do que você acabou de falar aí agora. E olha, não é só esse neurocientista, não. Eu falo pra você com convicção. É, é, a gente não pode largar os amigos. Claro, amigos amigo. claro. Mas a gente tem que entender que tem que separar o que é amizade de negócio. Se você quer ter uma mente empreendedora e um, uma pessoa águia, você não pode andar com o pardalzinho. Não dá pra você ficar escutando o pardalzinho, porque você vem com o sonho que nem... Pô, eu, eu vi você em 99 numa salinha pequena. Eu vi você em 99 numa estrutura menor. Aí depois, uns anos atrás, eu vim fazer outro 36 curso... 36 metros quadrados. 36 metros quadrados em 99. Era isso. Tá. 36 metros... Eu e mais duas pessoas. Não, e outra coisa, só vou te dar um toque aí. No dia que eu fui tomar o lanche no primeiro dia de curso, gente, na boa, eu era pobre, né? Então, eu, eu era profiss... eu era da área de segurança pública, sargento, era o cabo <risos> da Polícia Militar e eu não tinha muito dinheiro. Então, eu paguei o curso dele, meu, em várias parcelas, né, cara? Nossa, eu, eu, eu me esfolei vivo. E eu pagava assim, caramba, esse curso tem que ser bom, se não for bom, mano, puta que pariu, perdi dinheiro. E aí, quando eu cheguei no Café da Mãe e vi aquele Café da Mãe chique, da hora, falei, caralho, valeu a pena pelo café. Pelo... Não, pra você ver como que é a cabeça, né? Cabeça... Do ser humano, tô falando isso de 90... 99, que eu sou de 98. 99, 99, 99. 99, né? Então, ou seja, assim, pô, 20 anos, 23. 23, 23, anos, 23, anos, 23 anos atrás, 23 anos. então eu tinha uma cabeça falando, nossa, que café da hora, né? E aí depois, quando eu voltei de novo a fazer um outro curso, a, já, a sala estava maior, tinha uma estrutura, tinha mais funcionário, porque o vai fazia tudo, o Suliva, tinha três pessoas na sua equipe, duas, quatro no máximo. Eu mais duas, né? na fazia época tudo, eu cara. mais Teve duas. o telefone, fazer a matrícula, e, e depois fazia quando eu voltei, tudo. já estava estruturado, depois eu voltei de novo, você pegou lá o, aquele INB, né? É, no Embi, que você pegou o Expo. Foi, foi lá, no Expo Center Norte. Expo, né? É. Então, você, você pegou lá gigante, milhares de pessoas. Ali já tinha duas mil pessoas. Aí eu falei aí eu falei pro pessoal, tá vendo, mano? O cara é meu amigo, hein? Aí eu <risos> levei o um pessoal, levei umas dez pessoas, falei, esse cara é meu amigo aí, caralho. Esse, e cara, deu, assim, e deu sorte, ele. Ele. e deu sorte. Não, não, não falo isso, não, não falo isso, né? Porque quem, quem, ó... Quem é de verdade sabe quem é de mentira, com né? Com certeza. A gente fala certeza. isso na Polícia Militar brincando, porque tem muito cara contando que prendeu e matou ladrão e sabe muito que é mentira, bonita, né? Muita muito história bonita. É muita história bonita. Que não é verdade. É. E aí eu comecei a ver você. Eu falei, caramba, meu, eu vi eu via a sua evolução do começo até hoje, né? E aí depois a gente começou a conversar, voltamos a ser amigos de novo, porque a gente não era amigo, e ele não era meu amigo porque ele tava no patamar tal, né? e aí eu comecei a subir falei ô oh, estudiva sou eu <risos> não foi não foi isso o que, que eu, vou contar a verdade da história aqui a verdade foi o seguinte ele fez o curso e sumiu não dá para gente lembrar de todo mundo mais de Uns 15 anos, não, 15. Não, não, menos, menos. Menos? Não, menos. De Quantos anos de... depois? Ah, depois, de uns de... depois de uns 10 anos uns eu fiz 10 outro curso. É, fez outro curso. Aí ele apareceu e fez outro curso. Só que a gente começou a ter contato mesmo, que calhou que o que, que aconteceu? Tem o nosso diretor comercial aqui, que é o Anselmo, né? que é a tua filha estudar com a filha dele, não isso, é isso? Isso. E aí um belo dia o Anselmo levou um livro meu para ele. E ele falou, pô, eu conheço o Survi. aí foi que a gente se aproximou. E amigos incomuns novamente. Mas já se conhecia há muito tempo. Muito, F muito. Não é, tem de nada de, aí... de subir de, de, disso, não. <risos> e, e, e aí eu peguei e falei, pô, vou prestar concurso para polícia. Então, você já estava fazendo a parte da nacetaria? Eu falei, vou prestar concurso para polícia. Pô, hoje em dia, falar isso é uma coisa que, assim, hoje eu tenho faculdade, hoje eu tenho estudo, hoje eu tenho uma estrutura financeira legal, o salário, então, não é compatível. E, assim, é... mas naquela época. Era uma coisa que eu falava assim, caraca, né, velho? Polícia Militar Estado de São Paulo, que da hora. E assim, uma coisa que assim, eu sempre, sempre amei em poder ajudar as pessoas. E eu vi que na Polícia Militar ela ia me dar a oportunidade de ajudar, de estar numa viatura, de atender uma, uma ocorrência, de ser uma pessoa justa, correta. E aí eu falei, quero virar polícia. Só que a PM tinha vários requisitos. Tinha um concurso que era difícil, era disputado. E aí eu falei, caramba, eu vou lá. Conversa com, conversa com. Não tinha Google para entender como funcionava. Pra prestar o concurso, eu fui prestar o concurso a primeira vez, passei em tudo, só que eu não tinha, eu não tinha oitava série. Naquela época não era a nona série, era a oitava, né? Na nossa época, é. né? que a gente tem quase a mesma idade na nossa <risos> época, né? Na época da geração, agora tem a nona série. Na nossa época eu só tinha oitava. E eu não tinha, eu só tinha quinta. Aí a psicóloga falou, pô, você tá prestando concurso e não tem a oitava série? Tá, tá desclassificado. Tá, tá, sai fora. Pegou e mandou embora. Eu fiquei chateado, revoltado, magoado. Peguei e falei, pô, vou fazer essa a oitava série. Fui fazer o seu faz fiz supletivo, terminei o supletivo aqui na Clara Mantelli, na, na Alcântara Machado, que é do Estado, é gratuito, Pô, lá, meu, lá foi um lugar lá que eu falava pra você, puta, de uma estrutura lá, dava café da manhã, almoço, e como eu era muito pobre... Vocês estão vendo que o Legere, ele tem uma mentalidade de gordo, né? De comedor, né? Ele solta tudo ligar Não, mas falar que mentalidade de gordo já é crime, Já que agora é crime, não pode mais falar, é verdade. Pessoa que se você vai falar isso daí, não pode. Hoje em dia tá tudo assim, né? E eu era gordo, então eu posso falar, eu posso falar porque eu era gordo, caramba. Os caras falaram... Tudo o parâmetro dele era comida, olha lá. Ele chegou no treinamento, tinha o parâmetro de comida, chegou no, no, no orfanato. Os caras serviam almoço, café da manhã, e agora tinha o colégio também que tinha e, que dar comida. E ó, e eu falo para você... Não, a mas, comida era mas, boa. Mas, assim, mas ó, a, a zoeira <risos> é verdade, viu? Porque eu, eu não tinha como em casa, então eu morava com a minha avó, né? E minha avó sustentava eu e mais dois irmãos, e meu cara, irmão Cara, a gente roubava brinca, Aligieri, a gente brinca, mas é o que eu tava falando há pouco da questão da necessidade, cara. Essa é a questão da necessidade, você vê? É, é, é, muitas vezes o sujeito ele passa por situa situações de escassez na vida que gera esse tipo de percepção. O cara tem um foco direcionado, é aquilo para comida, é para é uma é. série de coisas, né? Não, e tem gente com foco direcionado para coisa negativa também. Que bom que o teu era pra comida, não era pra coisa ruim, não se perdeu, né? Quantos que viveram a realidade que você viveu e se perderam ao longo do caminho? Você sabe uma coisa que vale a pena dar uma lembrada assim, ó? Lembra daqueles insights que tinha um cara que falava com uma voz bonita, insight do dia, você, águia, ande com águia. Sim, sim, sim. Né? Eu não sim. sei qual é. Eu que não fala. lembro. Eram as frases motivacionais isso. do dia. Aquela frase motivacional era o Suriva do passado. <risos> né? É. Porque você. Eu, eu, eu escutava aquilo lá e aquilo me dava uma visão de falar: não vou desistir. Porque tudo Boa. dava errado. Família desestruturada, meu irmão me roubava. Eu não tinha dinheiro, passava fome. Eu, eu, meu, eu, tudo fodido. E aí eu falava assim: eu sempre escutava isso daí, né? E aí eu comprei um livrinho pequenininho. Com 100 frases motivacionais, era, então... É, aqueles livrinhos de pensamento que é. você botava na cabeceira da cama e abria de manhã. Pe e pequenininho Sim, ele, é. aí você lia pra dar motivação, pra dar força pra você viver. Cê... Pra... Se... Tem uma galera que não sabe do que a gente tá falando aqui. Caraca, na ta... na tanta ali, ó. Natan ali olhando pra gente dando risada. O cara falou... Ah, 99 anos que eu nasci. Você acha que esse cara sabe o que é o livrinho do pensamento? Não, acho ele já fazia Era um potezinho, pega... botava ele na cabeceira, e você abria ele. Ele era metade de um celular, assim. Aí você abria, folheava... Né? e pegava um, uma página aleatória. Aí você lia lá, tinha um pensamento do dia. Então, aprenda a nunca desistir. E soltava os pensamentos lá, no, você lia aquilo, e aquilo dava um... Era motivacional o negócio, era surreal isso. Procura aí, certamente teu pai e tua mãe lembra disso. Foi, foi mas, mas uma fé, me ajudou muito, 90. viu? Porque quando eu estava querendo desistir, estava desanimado, falava, pô, não aguento mais. Porque assim... O que aconteceu assim? Eu queria subir na vida, porque nesse alguém na vida eu queria ter um diferencial, né? Eu falei, porra eu, eu acredito em Deus. Eu pensei assim, né? Pô, eu, eu acredito num Deus que fala que te dá glória, te dá vida, te dá amor, né? Cada um tem a sua religião, cada, e pode ver que todas as religiões são maravilhosas, e toda religião te leva a ser uma pessoa melhor. Toda e no final é isso que importa, é, né? Não, no final isso, é isso assim, que vale a pena. E, e, e essa religião que eu sigo, né? Que eu acredito em Deus. Pô, Deus do sucesso, Deus do amor, Deus da abundância. Cara, eu só passava desgraça. Só, eu era fudido. Não tinha dinheiro para condução. Eu, eu, eu, eu não tinha condições financeiras nenhuma. Eu passava fome, pode dizer. E eu falei, caramba, uma hora vai ter que dar certo. E aí eu peguei comecei a fazer a, a, o subletivo. Eu andava a pé. Da, da, eu andava a pé da Rua do Glicério, na estação metrô... Liberdade metrô, do metrô lá, da estação uhum. do metrô Liberdade, que lá tem o glicério, baixada do glicério, a pé até a Alcântara Machado, na Bresser. Na, cara, na Bresser. Cara, peraí. era Alcântara Machado. Pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando aqui de pelo menos... Uns 4 quilômetros. Um, não, não, não, é 2,5 km. Porque do... era 2 mil... Não, dá mais. Eu acho que é 3 mil... É que você alumeração. tá fazendo a conta hoje com aquele monte de viaduto que tem ali. Mas na época não tinha tudo aquilo. É. Então ali você não gastava menos que 5km. Pela que que volta que... que você dava. Só sei que demorava uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora, uma hora e meia. Uma Certeza e 20, e que meia. dava mais, mais de 5km. Eu km. andava, cara. E assim, o bom é que eu andava de manhãzinha, então eu ia 8, 9, 9, 9 e meia da manhã. Então não tinha um sol. Quando eu voltava, cara, eu voltava 4. Do 4 da tarde, 5 da tarde, cara, vinha aquele solzão. Porque, meu, São Paulo naquela época era verão, verão, inverno, inverno, primavera, primavera, né? Hoje em dia, hoje em dia é tudo misturado, já percebeu? E aí eu falava pra você, eu ia, lá pra, eu ia, tomava café, almoçava, jantava e voltava. Só que eu fiz o curso rapidinho, por quê? Porque eu me dediquei mesmo, todo dia eu ia. Quando eu tirei a oitava série, o que, que eu fiz? Fui prestar polícia. Voltou para o concurso? Voltei, não, prestei de novo desde o começo, fiz a prova escrita, fiz o teste físico, fiz o exame médico, fiz o psicológico, passei no psicológico, é uma das que mais reprova. É e depois chegou na investigação social, o pessoal da polícia militar tinha me segurado, não chegou a me reprovar, mas me segurou por meses porque meu irmão não era criminoso. Eu era parecido com o meu irmão, então eles falaram: esse cara é parecido com o irmão. E aí eu peguei fui lá falar com o chefe da segunda EM, conversei e falei: olha, vocês não podem fazer essa injustiça. Meu irmão é criminoso, eu sou um cara honesto. Vocês vão acabar com a minha vida. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e me analisou. Você, não, vamos entender isso. Você passou no concurso. Sim. Você não foi aprovado, na não fase? foi adiante na fase da investigação social. Porque. Não, peraí. Antes era porque você não tinha. Você Hoje só a tinha a quinta série. Isso, tinha a quinta série. Tá. Só que ao mesmo tempo eles também te barraram porque o teu irmão tinha passagem, é isso? Isso, isso. Que loucura. E aí eu fui falar com o chefe, porque passou, minha turma toda virou policial militar. E eu não virei. E aí eu falei, pô, todo mundo virou policial militar e eu não virei. E fui lá no panelão. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Panelão, pra quem não sabe, é o prédio da PM aqui na... Ali é Santana ou não? É, é... metrô Armênia. Metrô Armênia. É do lado da minha empresa, lá é. do meu curso preparatório. É. E aí eu peguei e fui lá falar com ele. Ele entendeu minha situação, pediu para levar foto do meu irmão, tudo mais, para levar e expliquei para ele. Ele foi lá e me passou. E aí eu virei soldado da Polícia Militar. Fiz a escola de formação de soldados. Aí ignoraram a, a trajetória do teu irmão e liberaram ali. Isso, me liberaram. A aí eu consegui virar Polícia Militar. Em estágio probatório por dois anos. Aí eu virei soldado da Polícia Militar... Me formei e soldado, fui para o Regimento de Cavalaria 9 de Julho, para a Cavalaria, depois fui para o Comando do de Choque, depois fui para o Comando Geral da Polícia Militar. Do Comando Geral da Polícia Militar, trabalhei na, no Romão Gomes, Polícia Militar Romão Gomes depois Escola de Educação Física e depois Escola de Sargento. Olha como foi rápido, né? Quando eu ingressei em 97, eu, ou seja, deu, tipo assim, deu um bum na minha vida. Por quê? Primeira coisa que eu fiz, saí da pensão. Porque o meu primeiro salário, o que, que eu fiz no meu primeiro salário? A PM ela segura dois, três meses para fazer o pagamento. Eu não tinha geladeira em casa. Minha mãe não tinha geladeira. Comprei, fui lá, peguei meu salário, comprei uma geladeira nas Casas Bahia. Pode fazer propaganda? É, agora já foi. Casas Bahia, fiz a compra nas <risos> Casas Bahia. Aproveita Casas Bahia depois, ó. Manda pra cá uma geladeira pro nosso. É, é, não, não, <risos> manda o um patrocínio pro nosso podcast aqui. Não, e, e outra coisa assim, ó, sério, eu comprei a geladeira, fui lá e coloquei. Cara, olha que situação que era. Isso daí, em 1998, que eu comecei em setembro de 97, fui receber em dezembro, Dezembro, peguei aquela bolada. Puta, era dinheiro para Nunca tinha recebido tanto dinheiro. Era né? muito dinheiro. dinheiro. Ah, era muito dinheiro. E aí começou a minha trajetória nessa parte. Aí, cê, aí você sa... vai da PM, você passou por vários, vários várias patentes dentro da PM. São três, três não, ou quatro? É que, não, é que são várias patentes. Né? Tá, são mas você graduações. passou por quantas? Então, por três. Eu, eu virei soldado da Polícia Soldado prestei concurso, okay. depois prestei outro concurso para cabo da Polícia Militar. Cabo, depois sargento. Passei sargento da Polícia Militar. Perfeito. E passei nos três. Aí qual foi a virada de chave que você falou assim, vou sair da PM e vou empreender, porque a tua trajetória aí já foi empreendendo. Sim. É assim, ó, um dia eu tava no quartel e eu parei para olhar todos os policiais, eu tava sentado olhando, porque eu sempre fui meio observador. Eu nunca fui, eu nunca fui dentro da casinha e nunca fiz o que todo mundo faz. Tem uma frase muito linda que fala o seguinte: se eu fizer o que todo mundo faz, logo eu teria o resultado que todo mundo tem. Perfeito. Então eu vivo com isso daí há muitos anos. E aí eu olhei e vi todo mundo. Falei, pô, policial militar. O cara, todo policial militar, a maioria, 99%, fazem bico. Policial militar trabalha 12 horas na polícia e 12 horas no bico. Ou seja, não tem tempo para família. Todo policial, a maior parte dos policiais militares não tem casa própria. A maior parte dos policiais militares, estão carro, os que tem carro, tem carro financiado. Falei, pô, eu não quero isso, cara. Eu quero ter um pouco mais, quero ter abundância. E aí eu pensei, falei, vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar. Porque eu vi que só ser policial militar não dava muito futuro. Falei, vou ser sargento no mínimo. E aí eu fui, prestei pra, pra cabo, passei para sargento. Chegou um dia, chegou um dia que eu, eu fui levar uma pessoa, fazer o um concurso de soldado da polícia militar. E eu cheguei lá, eu não tinha ideia de que tinha, tinha mudado, porque mudou toda a legislação em 98, por causa daquele caso do Otávio Lourenço Gramba o Rambo, lá da favela naval, mudou toda a polícia, mudou a farda, mudou critério, o segundo grau, o psicológico foi mais difícil. O Rambo foi aquele PM. Era da Rota, não era? Não, ele era, ele era, era do, do 24º Batalhão, lá em Diadema. Né? Ele era da área do ABC, né? Era o tático, então? Não era... Não era... Não, não, não, não, Ou não, não tinha tático na não, época? Não, tinha tático, mas ele não era, né? Ele era um policial militar do Estado 01, de patrulhamento normal. Tá. E ele chegou a abordar um pessoal na favela e, e... acabou dando tiro lá no, eu no, lembro, no, eu lembro. no indivíduo inocente. E aí filmaram e naquela época e deu Isso. um bafafá. Como... Inteiro, que como é, é que aquela época era muito... Eu lembro que era uma época que a gente aqui em São Paulo olhava pra rota na rua, eu era moleque. A gente olhava pra rota na rua e se escondia, sem ter nada de errado. Porque a rota tinha uma fama de pegar, matar, né, a Rota tinha essa fama naquela época, então a Rota a gente tinha um certo medo, qualquer moleque na rua de, de 8, 9, 10 anos, você olhava para uma viatura da Rota, você tinha medo, mas de certa forma impunha respeito com a vagabundagem aqui de São Paulo. E ele, esse, esse policial, o Rambo, ele teve uma, uma, uma, como é que eu vou dizer, uma exposição que foi complicada naquela época internacional internacional e que era coisa rara acontecer naquela época porque hoje você não tem naquela época você não tinha aparelho telefone como você tem hoje que a galera filma absolutamente tudo nos dias de hoje ele teria se ferrado muito mais rápido mas naquela época acabou não sei filmaram né parece que alguém filmou Sim. alguém tinha filmado lá o que ele fez e deu um problema bom nem sei qual foi o desfecho depois e, e essa ocorrência, que foi internacional, mudou totalmente o critério da polícia. Foi aí que eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou começar a mudar também, vou também começar a querer crescer profissionalmente. Aí eu comecei a estudar. E aí eu fui levar um amigo meu para fazer o concurso de soldado. E tinha uma fila, cara, de coração, assim, na boa, vai, dez quarteirões de fila para ser polícia militar do Estado de São Paulo. Não tinha Google, não tinha internet. Quando eu cheguei naquilo lá, eu falei: eu não vou pegar essa fila, pô, eu sou polícia, estava fardado. Eu falei, eu não vou pegar essa fila, tá louco? Eu falei, que é isso, meu? Deu uma carteirada. Lá. Ah, fui lá, peguei a, a macetosa, a macetosa. Pô, tudo bem, tá? Eu tava fardado, tá? Falei, ó, oh, polícia, tá? Tô trazendo um amigo meu. Não, não. Pra policiais e familiares tem... tem... Só que a polícia tem, tem uma fila especial. Aí eu falei, graças a Deus, né? Tem um preferencial aí. Preferencial. Aqui. Fui lá, levei. Só que quando ele tava fazendo a matrícula, que era tudo manual, eu cheguei na, na ponta, assim, da, da, da, da, do comecinho da fila, perguntei, você estudou aonde? Aí o candidato, não estudei. Aí eu perdi, pô, você fez curso aonde? Eles me veem no fardado? Caramba, olha o cara fardado, é polícia, né? Aí eu falei assim, você estudou onde, filho? Ele falou assim, eu não estudei, senhor. E você, fez cursinho aonde? Eu também não estudei, senhor. Como eu perdi para várias pessoas? Todo mundo falou que não tinha feito cursinho. Pô, eu pensei, caramba, não tem cursinho de soldado? Aí eu falei, pô, vou querer empreender. Voltei para casa, conversei com um amigo meu chamado Luiz, que trabalha no Objetivo até hoje, o Luizinho. É, ele, ele era coordenador de um curso que eu tinha feito para Cabo, pra, da Polícia Militar. Eu falei, ô Luiz, você é professor. Eu tô com um dinheirinho guardado, porque eu tinha guardado um dinheirinho nesses dois anos. Eu falei, pô, vamos montar um curso nós dois? Aí ele falou assim, é, mas ele não é fácil. Eu falei, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, já teria o cursinho para né? soldado. Né? Eu falei, então a gente tem que fazer inovação. Todo mundo tem medo de, de, de, de fazer coisas novas, né? Principalmente quando ninguém fez ainda, né, Ligieri? Eu já falei: não vou fazer. É. Aí eu falei, vamos fazer. Peguei meu dinheirinho, uma, uma, um valorzinho pequenininho, investimos o valor. E assim, a gente tinha feito uma conta, eu e ele. Falei, ó, pra recuperar esse dinheiro, precisava ter nove alunos pagantes. Nove alunos pagantes. Era o ponto de equilíbrio do negócio. Era assim, ó, tendo nove alunos pagantes, a gente pagava os professores, pagava lá o aluguel, eu tava tranquilo. Empatava. Empatava, não ganhava nada. eu Falei, pô, nove alunos, se a gente não pegar, pelo amor de Deus. Quando eu fui, no, ó, olha só como eu sou um cara... Visionário e rápido, né? Muita gente fica planejando, planejando, planejando, e não sai do planejamento. Outras não planejam e vai fazer rápido. Tem que ter um bom senso. Eu quando eu vi aquilo, falei, pô, o investimento é pequeno, não é alto, vou ver se vai dar certo. Passou uns quatro, cinco dias, eu volto lá com panfleto, eu tinha feito panfleto, Xerox, fui numa copiadora, tirei Xerox, tá, tá, tá, tá. eu distribuí na porta, na, na fila, e fui distribuindo um por um, um por um por um. Tinha nego que não queria, tinha cara que falava, oh, daqui E aí, quando o cara falava não queria, eu falava, ó, oh, sou policial militar, eu, eu que dou aula. Aí o cara, você é polícia? Eu quero, pegou. E aí eu comecei a divulgar. Falar pra você, fechei a turma com 89 alunos. 80 a mais do que o que você precisava. Já de 80, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro. Por quê? Porque quando eu vi aquele, a molecada vindo se matricular, não é que nem hoje. Aquela época o pessoal pagava em dinheiro ou em cheque. Então aquilo já caía pra dinheiro pra você. Não era cartão. E eu, nossa, eu falei, caraca, velho. Falei, meu, cada três alunos era o valor de. Era o meu salário de polícia, mais ou menos, uma coisa assim. Então eu falei, caraca, meu. Eu tô ganhando 30 salários de polícia aqui num mês de trabalho? Falei, esse negócio é bom. Aí os professores. Você tinha tem quanto tempo de polícia aí? É, foi em 2001. Então, 97, 98, 99, 2003 três anos e meio, quase quatro anos. Três anos e meio para quatro anos. E aí, meu, deu um bom falei, caraca, o negócio é bom. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Abri um outro concurso no outro mês. Eu já tinha pegou a experiência daquele primeiro curso, mandei fazer mais panfleto, contratei uma menininha, falei, vamos chamar aí a menininha, porque eu sozinho não dava. E a menina distribuindo, porque você peguei mais gente. Duzentos e tantos alunos no segundo mês, no terceiro mês, duzentos e tantos alunos. Não dá pra continuar como pé. Não, não, mas isso daí em 2001. No final do ano, fechamos 2001, meu, tinha nove, dez cursos, nove e dez, dez editais abertos. Pô, a gente fechou mais ou menos com quase dois mil alunos. Cara, aí, aí pagamos o professor, pagamos todo mundo, conseguimos montar uma estrutura, montar uma apostila. Você sabe quanto custa pra fazer um livro? É caro. Todo mundo, ah, é caro. Não é, não é, é. simples. Hoje é, é caro. Simples. Naquela época, então, era mais caro é. ainda. Imprimir um livro é fácil. Agora, o tempo que se gasta para fazer um livro, depois tem diagramação, revisão. O conjunto da obra todo não é barato. A gente sabe não, que não, não é, é barato. E, e também o material também não está tão sim, barato também, não. Sim, sim, Aí eu peguei, vez o quê? Deu certo. Nossa, não né, 2001 fechei com chave de ouro. 2002, eu peguei toda aquela experiência que deu certo, deu errado aprimorei e melhorei em 2002. Cara, comecei a decolar. Decolar, decolar. 2003, decolar. 2003, tomei o primeiro balão da minha vida, profissionalmente. Por quê? É isso que eu falo, né? Muita gente vai começar um, um, um empreendimento, você que tá me ouvindo aí, você vai começar. Saiba que vai vir paulada, é gente passando a perna, é familiar, é amigo, porque quando se envolve dinheiro as pessoas crescem os olhos, infelizmente, as pessoas, muitas pessoas não tem aquele aboindo de falar, pô, vamos todo mundo ganhar, vamos ser honestos, ser parceiro, e aí o que aconteceu, eu não vou entrar por menores, né, detalhes, mas tomei um balão de um cara que tentou me ajudar, que falou que estava me ajudando, o que, que ele fez? Naquela época não tinha WhatsApp? Essas não tinha ajudas, Google, essas ajudas não são. Tinha Qual empreendedor nunca teve uma ajuda dessa? É ou não é? Nossa, e eu Hã? chorei, viu? Por quê? Porque eu peguei o meu ponto, eu comecei. Naquela época o telefone era muito caro, gente. Nós não tínhamos telefone celular naquela época, era uma ou outra pessoa que tinha telefone celular, e era muito caro, ninguém ligava para celular. Então a gente tinha que ter telefone fixo. E aí eu aluguei, comprei um, aluguei uma linha telefone, telefone fixo. No tempo que se alugava telefone. Você lembra que tinha shopping aqui em São Paulo que tinha uma coisa chamada Balcão do Telefone? Você lembra disso ou não? Não, é da sua época. Ah, né? é. Balcão época do Telefone, era. você ia lá alugava uma linha de telefone. Tinha gente que vivia só disso. O cara tinha 5, 6, 8, 10 linhas de telefone e alugava uma linha de telefone. Então você pagava um aluguel e que não era barato para ter uma linha de telefone em casa. Aí você alugou a linha de telefone? Comecei a trabalhar e divulgar. E aí as pessoas, os candidatos, durante dois anos e meio, iam naquele endereço. Alô, que curso? É, o curso parece pá, tá, tá, tá Ah, o endereço tal, a pessoa vinha. Quando fez o ponto, o cara chegou e falou pra mim assim, olha, eu não quero mais você aqui, Eu pode pegar todas as suas coisas e pode pegar outro lugar, que eu vou montar o meu curso aqui. O que, que ele fez? Me tirou do negócio e montou o mesmo curso que eu. As pessoas vinham, através de, vinham atrás de mim ou vinha atrás do endereço? Atrás do endereço. Não tinha YouTube naquela época. YouTube e Facebook não existia. Era mais centrado no negócio do que na persona é, ligere. O é, que aconteceu? Tomei o primeiro balão, catei meu dinheirinho, coloquei meus trapos de bunda debaixo do rabo. Desculpa da expressão, me perdoe. Chorei pra caralho, chorei pra caralho. Meu, falei, meu mundo acabou. Fui embora, fiquei uns três meses sem fazer nada, porque... Fiquei tão abalado psicologicamente que eu falei: meu, o que eu vou fazer da vida? Aí aluguei de novo uma outra sala no centro de São Paulo, pequenininha de novo, comecei do zero. E outra coisa, hein? Que eu falo: a, a, a, a, quem tem visão de empreendedor, quem quer ser empreendedor, tem que entender que os obstáculos vêm para poder fazer, moldar você, para você começar a pegar até um negócio novo. Porque eu só trabalhava com a prova escrita. Então ela me dava um valor aí de 2 mil alunos por, por ano, você calcula mil reais por aluno, então você tinha um valor X. Os desafios, dois que, dois geram os desafios que geram as então, oportunidades. Então você né? tinha uma renda lá de 1 um milhão e 800, 2 milhões por ano. O que, que aconteceu? Eu peguei e saí disso daí e falei, não dá para montar o curso, porque eu não tenho professor, ficou com ele, não tenho sala de aula para colocar aluno, porque é caro. Aí eu falei, vou começar a trabalhar então com a fase do psicológico. Todo mundo falava assim, você é louco trabalhar com a fase do psicológico da polícia? Quem vai querer pagar para passar no psicológico? Eu falei, ah, tem um monte de gente que reprova. E aí eu comecei a trabalhar com psicológico. Contratei um psicólogo, coloquei uma sala, comecei a divulgar panfleto e comecei, a pegar, como eu já tinha nome, no mercado, peguei uns alunos que estavam reprovando, e falei, ah, para de reprovar, vem estudar comigo. Comecei a qualificar, a potência, que era tipo do curso. Foi aí que eu te conheci, porque te conheci em 99, em 99 eu te conheci, ó, galera, olha, ó, que pulo do gato. Conheci você em 99, eu fiz o curso. Montei o curso depois de um ano e meio quase. Por quê? Porque eu falei, caramba, meu, eu vi que eu podia fazer, né? Era PNL na época, né? Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística, né? é isso mesmo. E aí você é, é no PNL, eu tô lembrando aqui. E aí na apostila falava assim, né? Eu tenho que ter, eu tenho que analisar o, a forma como eu programa a minha mente, se é para ter sucesso ou para ser uma pessoa fracassada. Perfeito. E aí eu, tô, eu sou um bom aluno, tô lembrando, né? <risos> e aí eu falei assim, caramba, meu, eu vou montar, eu montei o um negócio quando eu montei de novo em 2003 a segunda empresa, que era o nome Ideal Consultoria, né, que hoje é o atual curso palestra gratuita, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar com a parte mental das pessoas para desenvolver, é, potencializar, essas pessoas terem têm uma inteligência emocional. Naquela época não existia isso. Você era o primeiro cara. Eu me lembro que você era o primeiro. Tinha lá o Daniel Godri que fazia Chico palestra para empresas. Palestra. É. Tinha aquele outro lá, o... o Lai Ribeiro. Lai Ribeiro. Lai Ribeiro. Que era o cara que era o bam bam, bam no momento. E, e ninguém falava muito de inteligência emocional. Ninguém. E você começou a soltar o nome, ó, inteligência emocional. E aí eu comecei a vender o produto que o Suliva fez. Porque o Suliva... Olha como são as coisas. Já passou o prazo caducou, não tem, prescrever o crime, né? Eu peguei a postila do Sullivan, achei legal. Olha o crime, essa, prescreveu né? o crime, você, né? vai. Não. Essa, par, essa parte você tá saindo já, agora, já vai. Já prescreveu o crime. Eu peguei a sua apostila e tirei umas coisas e copiei tudo lá. Falei, cara, que da hora, meu. Falei, porra, por que eu vou montar uma apostila se a postila é da hora? E aí eu comecei a trabalhar com isso daí, né? Eu posso, eu quero, qual que é aquela frase? Eu posso, eu quero, me permito. Eu posso, eu quero, me permito, é isso aí. Eu posso, eu quero, me permito. E aí eu comecei a dar essa aula, eu falei, gente, calma aí, eu posso? Posso, tenho, tenho os requisitos? Tenho. Pô, eu quero, pô, eu quero muito esse sonho. Pô, eu me permito ser feliz e ter sucesso. Porque muita gente que vai ver esse vídeo aí, a pessoa tá em casa falando o seguinte, poxa, eu não nasci pro sucesso, eu não tenho um dom para aquilo. Eu detesto escutar uma pessoa que falar para mim, é, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem dom. É o vitimismo, não né? É o eu vitimismo. Fico fudido, fico fudido, entendeu? E aí foi, e aí eu montei. Fechando com chave de ouro para você poder concluir sua parte aí. Comecei a trabalhar com psicológico, comecei a ter bastante aluno, consegui me manter. De 1 um a 10 eu estava 5 no, no mercado, ganhava um dinheirinho, pagava as contas, mas não, não desempatava. Um dia, que foi o plus na minha vida, eu queria mudar. Eu queria fazer uma coisa que a pessoa estudasse comigo e me pagasse só depois que virasse policial. Olha, olha a sacada que ele teve, essa história é sensacional. Ele, ele trazia o cara para o curso, só que o cara pagava para o curso. E aí você quis inverter isso. Como é que eu faço o cara pagar só depois de aprovado? Ou seja, o cara pagava no sucesso. Quantas vezes você vê alguém vendendo o curso e o cara pagando no sucesso? Se liga nessa. E aí, eu queria fazer isso, mas naquela época a legislação brasileira não, não dava tanta brecha e eu não entendia muito de direito. E aí eu peguei um dia na Polícia Militar, eu abordei um indivíduo. Ele estava próximo da estação de trem, estava com o carro parado. Tava aí mais um policial militar. Falei, meu, esse do suspeita. Vamos abordar ele? Vamos, porque, meu, não tinha porque ele tá lá, né? Aí abordamos mão na cabeça, papapá. Verificação de rotina. Verificação, eu, tudo bem que você está fazendo aqui? Ele falou: ah, oh, não, eu sou advogado tudo mais. Aí o meu motorista falou, chefe, conheço ele. Falei, aí eu com a arma, né? Arma no codo, já pronto pra tirar, porque eu falei, meu, é foda, né? Você querer abordar alguém e ficar panguando. Aí o meu motorista falou assim, chefe, conheço ele, é meu vizinho. Falei, mas é trabalhador honesto? Eu falou, não, ele é honesto. E aí falou: falou: ó, aconteceu um problema, eu não quero falar o problema que aconteceu aqui pra não, pra não expor ele, né? Mas aconteceu um problema, tudo mais, tá, tá, tá, Ele passou por uns problemas e voltou de novo, tá bem. É honesto. Aí eu falei, pô, legal. Só que eu tinha puxado já a placa dele, antes de abordar, eu puxei a placa. E aí a placa tava sem licenciamento dois anos. E aí eu peguei e falei, ah, beleza, aí abordamos tudo mais. Aí o policial falou pra mim, pô, ele é honesto trabalhador. Ele falou, ele falou pra mim, sargento, ó. Eu acabei de sair de uma casa de recuperação, perdi esposa, perdi família, tudo quebrado. Se o senhor me guinchar, porra, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque acabou. A única coisa que eu tenho, eu tenho uma casa, que eu tô morando uma casa pequenininha, porque era a periferia, e também tem esse carro aqui que é velho, mas é meu. E aí eu falei pra ele, ah, não posso fazer nada, você vai me desculpar, mas eu tenho que multar, você guinchar. Aí o policial falou, chefe, deixa eu só fazer a multa nele, recolhe o documento, e depois ele passa no Detran, no Ciretran, para poder regularizar. Aí eu falei, policial, tô, resolve aí, né? Que é importante dizer, que é legal também. Você pode não, também. Não, é, é, tá é, tu, é, tá tudo legal, certo com isso. Porque eu recolhi o documento deles. Recolheu a multa. o documento e fez a multa. E aí ele pegou e falou para mim, pô, obrigado, tá? Eu falei, o que você faz na vida? Ele foi sou advogado. Eu falei, pô, legal, cara, advogado. Ele falou: eu sou pós-graduado em contratos. No Brasil, naquela época lá. É, eu falava pra você, quase ninguém tinha pós-graduação, né? E em contrato ninguém tinha, cara. Porque eu sempre conheci <risos> muito advogado. contrato só né? ele. Era só ele. Hoje em dia, muitas pessoas são especializadas, bam, bam, bam no mercado, mas naquela época não tinha. Falei pra ele, aí eu, eu terminei a multa, tudo mais, eu começou um cara educado, fiz a multa, recolhi o documento e conversando com ele, né? Eu tratei ele com educação, tudo, ele falou pra mim, aí eu falei pra ele, pô, eu queria fazer um contrato assim, ele falou, ah, esse contrato chama-se pós êxito, me deu uma aula, ele falou, quando o senhor de boa, passa no meu escritório. Aí passou um mês, eu fui lá. Tava próximo, da, eu tava fazendo patrulhamento, eu falei pra polícia, ô, oh, é um desses, do seu, do seu amigo lá, seu vizinho que é advogado, ah, é lá próximo do posto de gasolina. Falei, vamos colar lá pra ver se ele tá lá pra tomar um café. Pra você ver como eu sou um policial do bem, né? Mutei o cara, recolhi o documento, eu vou tomar café na, no escritório dele. Quero ver se eu encontro aquele cara. Aí eu fui lá, cheguei lá, falei com ele, conversei com ele, ele falou pra mim, eu faço seu contrato. Fui lá, fez o contratinho e me deu. Aí sabe o que aconteceu? Peguei o contrato, levei em casa, todo feliz. Cheguei em casa e falei pra minha ex-esposa, que na época eu era casado. Falei, olha, eu abordei um cara o mês passado, mutei ele, fiz tudo certinho e fiquei amigo dele. E ele me fez esse contrato. Eu pensei, ninguém me paga agora, eu vou dobrar o número de clientes ou triplicar, e aí a gente ganha depois. Você vai, ter, vai provisionar o teu caixa aí, você vai ter um fluxo de caixa pra frente, né? Mas até aí eu não tinha caixa naquela época. É, a minha mas... ex-esposa falou assim... Mas você... dobra o resultado, ou Lupa... até triplica. Não, mas aí é o seguinte, vai falar isso pra, pra, pra, pra esposa, né? <risos> né? Você tá louco, a gente não tem dinheiro pra pagar as contas, não sei o que lá, pra... finalizando. Demorei uns três meses pra colocar essa minha ideia no... em prática. Quando eu coloquei, todo santo dia ela orava pra que desse errado pra falar pra mim. Eu falei... Eu, você sofre disso? Queria ter razão. Você sofre disso, que tá vendo isso aí, né? Todo dia ela falava, ah, isso vai dar errado, vai dar errado. E aí, quando chegou o primeiro cliente... Às fazer vezes, um às vezes comigo... o grande desafio é você conseguir também convencer as pessoas do teu, do, da tua visão e do teu pensamento. Às vezes, eu, eu sei que o, o pequeno e médio empreendedor, o empresário brasileiro, ele passa por isso muitas vezes. Às vezes, ele tem que convencer um sócio, ele tem que convencer a própria equipe, às vezes, ele tem que convencer dentro de casa de que a visão dele está certa. Que nem sempre está... Totalmente certa. Você estava com a visão certa, mas nem sempre está totalmente certa. Então sempre tem uma meia culpa aí no meio desse caminho, que é um grande desafio sim conseguir convencer as pessoas para isso. E mas e aí, Ligério, convenceu? É difícil. E aí eu cheguei para ele e falei, vamos fazer assim. Quando eu convenci, quando chegou o primeiro cliente, minha empresa, Sulliva, é bom falar, pessoal. Eu morava na parte de cima da minha casa e embaixo era minha empresa. Então a pessoa tocava campainha, eu descia de casa e ia lá. Cheguei para atender o primeiro cliente, nunca vou me esqueci. Ele era um cabeludo, tudo com uma, uma mesa do rock, assim de rock. Falou: Eu quero fazer o curso. Aí eu chamei ele, coloquei ele sentado, expliquei o curso. Quando eu falei para ele: Não, você só vai me pagar depois? Ele falou: Que legal. Aí eu falei: Você vai me pagar é, um salário da Polícia Militar. Não, dois salários, era mil e reais. Aí eu falei, você vai ter que pagar dois salários, né, da Polícia Militar. Aquele cara falou, você tá louco? Como que eu vou pagar? Você tá... Que é muito caro, achei que o curso era mais barato. Eu falei, mas você só vai pagar depois. Não, eu não quero, eu não quero. Pegou e saiu, levantou, falou, obrigado, eu não quero. Dei meu cartão, quando eu fechei a porta, eu só escutei um som, assim, vindo da escada, que era a voz da minha ex-esposa. Eu disse pra você que isso <risos> não ia dar certo. <risos> cara, chame... entrou o segundo depois de umas duas horas. Falei que isso vai dar errado. O um segundo também um não segundo topou. não quer. Quando eu abri a porta do terceiro, eu fechei todas as portas para ela não escutar a conversa. E quando terminou, ela, fechou? Falei, não. Não. Eu falei. Ei, que não ia dar certo. Finalizando. Subi para minha casa, dormi, tomei banho e uma coisa me marcou. Todos falavam o seguinte para mim. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Falei, caraca, né, meu? Acordei no outro dia, fui trabalhar na polícia. No outro dia, fui trabalhar na minha empresa. Quando abri o primeiro cliente... E no outro dia que eu não tava na empresa, que eu trabalhava um dia na polícia, um dia na minha empresa, a minha esposa minha -esposa falou assim pra mim. Ah, fechei sete matrículas, tá? Ontem você não fechou nenhuma, eu fechei sete hoje. Hum. Porque eu dava opção da pessoa escolher o paga agora ou paga depois. E ela fechou sete matrículas. Eu falei assim, Ela caramba. fechou sete matrículas com o paga agora. pague agora, E você com o pague depois só tomou, não? Só não, zero. Aí no outro dia eu já cheguei turbinado, conversei com os policiais, conversei. Entrou primeiro, eu expliquei para ele, olha, isso, isso, isso e outra coisa. Seu sonho tem preço? Não, não tem. Aí o cara falou, não, não tem. Eu falei, aqui você só vem me pagar depois se você tomar posse. E aí eu subi falar, melhor coisa, importante, se o vendedor, se o empresário, se o empreendedor não soubesse comunicar com o cliente, tá ele perdido. perde muito. Quando eu falei a palavra-chave, comecei a trabalhar... Comecei a vender, vender, vender. E a palavra-chave para quem não pegou aí era sonho. Ó, pegou a palavra sonho? Ó, nunca vou me esquecer. Esse edital teve quatro, teve quatro chamadas. No, na primeira chamada foram 129 alunos meu aprovado vezes 1.300 reais, mil, mil, vezes 1.200 reais. Já aumentei para 1.700. Depois foi aumentando. Quatro chamadas. No ano de 2008 para 2009 eu consegui ficar milionário. Qual foi, qual foi o pensamento? Com a sacada do Pague depois Pag depois Quando deu certo, aí eu escutei da minha ex-mulher. Nossa, você viu? Que ideia boa, nossa. Eu olho pra ela e assim, pelo amor de Deus, você brigou comigo. Tá tudo certo. Ah, mas tá eu tudo acreditei, certo. eu deixei você fazer. Não, eu tô brincando. Ela também me apoiou também. Senão claro, ela, né? claro. Pelo amor de Deus, apoiou também. Apoiou, mas brigou comigo, né? E aí eu dei um boom na minha vida, porque em 2009 eu mudei de vida. 2010, pô, em 2022, faço isso já... Há 14 anos. Legere, é assim, e a virada aí. pra política? É, eu, eu, eu não sou advogado, tô fazendo direito na Uni9, quero fazer a propaganda porque o cara é meu amigo. 9 é 10, <risos> é verdade. né? Quero, quero falar isso daí, é o seguinte, eu, eu comecei a fazer faculdade, sempre gostei de direito, eu trabalhei também na parte da corregedoria da Polícia Militar, então é uma coisa que chamou muita atenção. E eu sempre ajudei os candidatos do concurso de soldado e oficial da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Penal. Então eles reprovavam, eu, te, eu tenho um corpo jurídico, que a gente entra com processo e defende eles. Então, ou seja um ativismo, ativismo judicial aí. Então eu sempre trabalhei em prol dos candidatos, lutando pelos direitos. E todo candidato falava, "Pô, você tinha que sair candidato, eu não, eu não quero meter em política, eu não quero". Eu sempre quis, mas eu não tinha coragem de ir. Você escutava não. dos outros isso que Fala, você falando para mim? Falou: "Vai lá, vai lá, vai lá". E todo mundo falava isso: "Pô, se você se você me ajuda, sendo apenas um professor, imagine você sendo um parlamentar, sendo político". E aí foi indo, foi indo, foi indo. Em 2016, o Coronel Telhada chegou para mim e falou para mim: "Você não quer sair é, candidato?" Aí eu falei pra ele assim, pô, queria, mas não sei se eu tô preparado. Aí ele foi, conversou comigo, me chamou, saí candidato. Peguei mais de 10 mil, peguei 9.239 votos. Fiquei como nono suplente, nono, né? O que aconteceu? Eu desanimei, falei, ah, não quero mais, o pessoal não valoriza porque política é uma coisa que, assim, as pessoas falam muito de política, mas as pessoas tratam também muito mal quem quer inovar na política, né? Não valoriza. Aí eu peguei desanimei. Coloca tudo é, na vala comum, né? Como se fosse tudo farinha tudo, do mesmo é. saco, né? E em 2020 eu não saí candidato. Muitos amigos meus saíram. E em 2020, em 2000 e não 2018, eu não saí candidato. 2020 saí de novo. Fui chamado de novo, saí candidato que com o primeiro suplente, primeiro suplente. Nessa que eu fui primeiro suplente, nesse ano de, nesse ano de quantos 2022, votos, Ligere? Tive muito menos, tive menos votos porque como 40% das pessoas foram votar, ou seja, os votos tudo diminuiu. Tive 7 mil votos da primeira vez? Não, na segunda. Da né? segunda. Na segunda, a primeira foi eu lembro mil. que era algo perto de 8 mil votos. E eu fiquei como primeiro suplente, porque eu escolhi um partido bom, tudo mais legal, que me possibilitou, deu essa chance. que eu, a oportunidade, ela só está preparada para quem também tá procurando ela, né? Perfeito. E aí eu fiquei como primeiro suplente. O vereador Marlon me chamou e falou assim, Ligieri, eu vou ter que me ausentar por, por um período aqui em janeiro de 2022. Você quer... Consegue assumir a, a Câmara Municipal e tocar meus projetos na pauta de aplicativo, do Uber tudo mais? Falei, consigo sim, para os motoristas de aplicativo, falei, consigo, estou preparado. Então ele me chamou em agosto, começou a me ensinar todo o trabalho legislativo, porque ele falou, não quero te colocar aqui e deixar você para os leões. Solto. Começou a trabalhar comigo, me ensinando, dando as dicas, falou ligeiro, isso aqui é um projeto de lei, funcionando desse jeito. Então ele me orientou, legal. Foi uma coisa que eu acho, achei muito da, bacana da parte dele, que ele se preocupou em sair, mas deixar uma pessoa preparada para a sociedade paulista. É o que a gente fala no pequeno e médio negócio, né a questão do sucessor. O que ele estava fazendo aí é criando um sucessor para o negócio. E me ajudou muito mesmo, porque quando eu assumi, eu fiquei mais tranquilo e consegui fazer um trabalho legal. E esse período que eu fiz, eu fiz um trabalho muito bacana, cara, muito bacana. Que o prefeito Ricardo Nunes... É, até então eu não conhecia ele, tá bom? Nunca, nunca tive contato com o prefeito Ricardo Nunes. E ele pegou e viu meu trabalho. E mandou um assessor dele, o Barbieri, me chamar. Falou, ó, oh, chama o vereador Ligieri aqui, que ele vai sair do mandato, depois vai ficar é, como suplente. E falou, pô, você em pouco tempo fez tudo isso. Como que você trabalha? Trabalha assim, assim, assim. Como que você pensa? Conversou, falou. Você não quer vir compor a minha, a minha, a minha prefeitura, a minha equipe? Por quê? Eu tenho algumas subprefeituras que precisamos desenvolver, precisamos potencializar. Pô, eu fiquei muito feliz em ter com um o convite dele. Né? Aí você teve a indicação do prefeito de São Paulo para subprefeitura de Pirituba, Pirituba. Jaraguá e Parque São Domingos. E aí ele pegou e falou para mim: "Olha, Geraldo, se você com a sua história de vida conseguiu fazer tudo isso na sua vida". Garanto que, com a estrutura da prefeitura e com o meu apoio, você vai conseguir mudar muito a vida das pessoas. Vai melhorar a infraestrutura, a zeladoria, cuidar daquele pessoal, daquele povo nosso. E aí eu peguei e aceitei a missão, me colocou lá na subprefeitura. Cara, uma coisa que eu achei magnífico no, no prefeito Ricardo Nunes foi o seguinte: ele falou poucas palavras, mas foram palavras que me marcou. Falou, ó, conheço a sua índole, sei que você veio do militarismo, sei que você é uma pessoa nessa, disciplinada, mas eu só vou só reforçar com você eu quero que você faça um trabalho lá realmente para as pessoas que precisem, tá bom? Eu quero que você seja transparente e se você tiver algum funcionário público com desvio de conduta, você não pense duas vezes, pô, não importa, ou seja, isso daí me deu base e força para poder trabalhar, Perfeito. e eu gostei muito, e aí estamos lá, né? Estamos lá. É lá. isso aí, Gério, foi um baita prazer te receber aqui, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Muito Quer obrigado. deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte? Olha, é, quem, quem, quem vai querer empreender, vale muito a pena você entender a importância de fazer um, uma boa estratégia, fazer um planejamento, entender como funciona o mercado, né? Estudar ele para você poder começar. Não começa é, de uma hora para outra. Faça pelo menos um estudo, porque você vai ver que você vai. O impacto para que dê errado, as coisas que dê errado, vai diminuir muito e você vai ter muito mais sucesso, ok? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Torço muito por vocês. Tenham muito sucesso, viu? Pessoal, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast o Lucro Certo. Até mais.